Bom dia, centelha divina! Que alegria estarmos juntos para mais uma meditação do Conectando com o Eu Superior. Hoje é o nosso 13 terceiro dia do ciclo de 21 dias. Leve atenção para o seu corpo a partir da respiração. Respirando profundamente e lentamente, percebendo o ar entrando e saindo dos pulmões, inspirando e expirando. Vá tomando consciência de que há um eu superior que é você em essência. Se permita conectar a você mesmo, a sua centelha divina e acessar o seu Deus interior e cocriar uma vida de alegria, amor, paz e abundância infinita. Perceba o que o seu corpo te diz e deixe levar pela sua intuição. Sinta o seu eu superior e se deixe fluir. Se alimente de boas vibrações. Saboreie aquele prato preferido. Ouça uma boa música. Curta a natureza. Curta as águas do rio ou do mar. Tenha pensamentos positivos. Pense no que te traz o sentimento de gratidão e de amor. Faça o que te faz feliz. Sintonize-se com as suas vibrações mais elevadas. E agora, a partir do seu coração, eleve a sua vibração se conectando ao seu Deus interior. Repita mentalmente comigo. Eu sou o meu Eu Superior e me conecto ao meu Deus interior. Eu sou um ser essencial que manifesta a Divindade através da minha intuição.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 me amar incondicionalmente. Gratidão, gratidão, gratidão.